Fala pessoal, voltamos aqui com uma nova série Dessa vez o Worst É um jogo que está em alpha, acesso antecipado É um dos poucos que eu achei que valeria a pena pagar Que está sempre sendo atualizado, eu vejo sempre a comunidade falando com o pessoal E é, eles respondendo, então acabei comprando e resolvi trazer a série para vocês Nesse primeiro episódio a gente vai mostrar mais a parte de coleta mesmo né, pegar uma, algumas coisas aqui e tentar pelo menos fazer uma casinha, mostrar o PVP pra vocês como é que funciona, ver se a gente caça, se a gente pega algum bicho, vamos ver o inventário aqui ó, 250, pegar um pouquinho mais de madeira aqui só, que a gente tem que fazer o plano de construção. É... 50, 300, alguma coisa aqui Acho que já dá pra Eu tenho que fazer um papel Cadê, cadê? Aqui, ó, um papel Clicou uma vez já foi E depois do papel eu tenho que fazer uma building Plan Que é o plano de construção esse armário aqui é pra ninguém construir na, ao redor da sua casa Tipo, o cara fazer uma rampa pra subir na sua casa né? Tentar dificultar a invasão né Cadê meu papel, cara 7 segundos é, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Opa, Foi o papel Agora a gente vem aqui no building plan que é o plano de construção E ainda sobrou um pouquinho de madeira Então eu vou procurar pedra Pra poder a gente fazer um machadozinho básico aqui, que pô, melhora muito a coleta. Não é qualquer pedra que você pode pegar, elas são mais arredondadas, a, as pedras de coleta. É, uma outra dica, não aconselho ninguém fazer casa aqui perto de ponto de respawn. É, tem uma galera que entra só pra pvp, então fica muito na cara achar, né? É, o solzão tá brilhando aqui. É, não, não, essa pedra, ó, pedras pontiagudas assim, não. Elas são bem redondinhas, as pedras de coleta e tipo, é meio rajada. Tem umas rajadinhas amarelas, uma coisa assim. Eu nunca, nunca vem pedra pura. Geralmente você pega sulfúrio, metal e pedra, geralmente. Vamos entrar nessa floresta aqui mesmo, que pode ser que a gente dê sorte de achar algum bicho, né? Tomara que não seja lobo nenhum. Vamos ver se a gente achou alguma coisa aqui. Eu não vou ficar pegando madeira coletando muito recursos. porque tipo, eu quero fazer a casa, mas não é interessante mostrar isso no gameplay. Eu queria que vocês vissem a questão do gráfico do jogo, que tá, o só tá caprichando nisso. É, e vissem as construções básicas. É, nesse caso eu não estou conseguindo mostrar porque eu preciso achar pedra. E precisa achar animal, que o animal vai me dar comida e vai me dar couro também, né? É, eles lançaram o Air Drop, são os drops que tipo, passa o avião e joga alguma coisa aí, né? Mas é muito disputado. Então agora no início, o pessoal já tem arma, já tem tudo aí, não é muito aconselhável a gente disputar um drop desse, não. Só se cair na cabeça da gente mesmo. Uh, só tem árvore aqui, cara. Que é isso, uma pedrinha velho? Ó, só pedra não coletável, digamos assim. Tem uns postes ali, mas geralmente ir pra cidade ou ir pra alguma Como é que aqui não tem. Opa, deixaram o urso aqui. Ah, não, um pouquinho. Não é? Vem cá, um pouquinho, miserável. Caralho, o cara correu demais. Que é isso? Cadê? Que isso, cara? Isso que é a velocidade da luz? Que que é isso? Sumiu é, Uma das melhores armas aqui do jogo É o arco e flecha por esse motivo né? A gente não precisa encostar No bicho pra acertar o, Pelo menos o primeiro tiro Já, já vai sem ele perceber É, aqui o que, tá, que eu estou conseguindo mostrar realmente para vocês é só a parte gráfica, porque não dei sorte com com recurso. Se você te bater aqui nessas pedras, eu é só mostrar para não. Aqui, ó. Não acontece nada, tá vendo? Só a fumacinha. Não acontece nada. Então, para não ficar perdendo tempo. Eu, a primeira vez que eu joguei eu fiz isso né? eu Tinha uma pedra dessa e tô lá batendo E não sai nada, não sai nada, não sai nada Depois que eu vim descobrir que realmente Essas pedras não eram de, de coleta Caraca, velho Ó, Pouco bicho, acho que aqui Deixa eu ver Eu acho que essa aqui da frente é, velho Não, não, é não, não, parece que não é não Nada para mim. Isso não sei se saiu no áudio, mas foram tiros. <risos> O que mostra que a gente tá indo pro caminho errado. <risos> Ou melhor, C4, pelo que eu tô vendo no chat aqui. Que isso, que violência. Caraca. Bem, pessoal, deu um pequeno corte aí no vídeo. Mas pra poder salvar né você não ficarem acompanhando a minha busca pela pedra mas aqui agora a gente achou então vamos coletar pedra aqui Aí, ó, aqui a gente pega sulfúrio pedras e provavelmente um pouco de metal também coleta até boa mas como tá difícil achar pedra aqui no servidor, eu vou aproveitar aqui né? uh, vou deixar esse cotoquinho aí, pegar um pouquinho aqui. Ali a gente já tem um pouquinho mais de madeira, então aqui a gente já pode fazer uma marreta e até começar a fazer um pouquinho do cafufo. Né? Se bem que nem é conciliar, a gente precisa, precisava achar um animal ou dois pelo menos. Pra fazer a cama, porque a cama é o respaldo Então a gente podia botar o respaldo na casa Se eu fizer a casa E não, não botar a cama é... Aí eu vou, tipo, eu posso morrer e não achar mais minha casa Então eu precisava pelo menos achar um animal Então vamos pegar a madeira aqui em cima O que é está tá melhor? Ali tem uma floresta mais densa, mais protegida, né? torcei aqui pra não achar nenhum engraçadinho que gosta de pvp é complicado porque o pvp aqui é hardcore então se você morrer, tudo que você está carregando você perde eu não tenho caso, de tenho nada, então tô carregando tudo que eu tenho se alguém me matar, já era, perco tudo então sem mimimi pessoal, aqui é Sobrevivência mesmo Vamos pegar logo essa madeira aqui e fazer um machado Pelo menos a chance de sobreviver da gente aumenta Tá pegando aqui de 10 em 10 com a pedra Acredito que com o machado o negócio melhora Então vamos ver aqui A gente tem aqui o menu de construção Aperta no tab É 200 de madeira, eu só tô com 130 Vamos pegar aqui Acho que aqui agora já dá Já dá Já botamos pra fazer Vamos pegar mais um pouquinho de madeira só Porque se a gente precisar construir alguma coisa A gente já vai aqui, né? É, tcharam, tcharam, tcharam, aqui Stay Cadê meu machadinho? Machadinho, 50 segundos para ser feito. Enquanto isso. Ó, o lugar menos. Que eu, tipo assim, nas espécies que eu tive, que pessoal menos vai é aquela parte de neve ali, porque não tem nada quase lá. Ô, oh, Leleto, vem cá, Leleto. Vem cá, Leleto. Vem cá, Leleto. Esse é meu amigo Leleto safadão, pessoal Então vamos... Leleto corre pra caramba, cara Leleto corre demais Que isso Volta aqui, meu amigo Caraca Disparou, velho Vem cá Leleto Vem cá Leletão É isso Leleto Chega aqui, Você é meu amigo rapaz. Vou fazer homenagem A meu amigo aqui Mostrar ele no vídeo Mas ele está muito rebelde É isso Vem cá rapaz Vem cá, vem cá, rapaz Vem cá, Leletão vem. Pô, que isso? o que é isso? Leletão tá imortal aqui também, né? Não dá Correndo imortal, a amizade enfraquece Vai me encurralar aqui nas pedras Vem cá, vem cá, meu amigo É isso, cara Tô tomando um baile aqui de Leleto safadão Agora vai embora, não Ah, cara, eu vou deixar você embora, não E aí, rapaz Vou lhe seguir, não vou deixar você embora, não Pera, deixa ele correr um pouquinho ali ah, Agora a gente já tem um machadinho aqui ó. Agora se a gente acertar Agora a brincadeira fica bonita Temos que achar ele de novo Olha a nossa machadinha aqui agora, Leleto. Cadê você? Vem aqui. Porra, oh, rapaz. Leleto fugiu mesmo. Uhul. Oh, achei você, descaradão. Vem é, cá. Deixe de besteira. Primeiro episódio, caçando o Leleto Safadão. Pô, antigamente essas porra parava, agora.. Puxa, tá desembestado. É cá, rapaz, deixa de besteira. Ah, safadinho! pisei aqui, ó, menos dois graus, o bicho tá pegando aqui, tem que sair daqui, não tinha esse negócio não, de frio não, velho, que é isso, cara, tinha essa onda não, ó, tô com carne, tô com couro, show de bola, então é o seguinte, já tô com o meu machado, já tô com papel, vamos botar o bed in plain, pra fazer, e agora vamos pegar um pouco de madeira, não vou nem me meter lá no meio das florestas Porque tem muito PVP lá Vou pegar aqui por cima mesmo Porque eu acho que já dá pra gente fazer a caminha da gente Fazer o cafofo da gente Frio de menos 2 graus Pô, o que é isso? Não tô nem precisando na neve, cara Só é porque eu tô perto Já é mais rápido e tá pegando coisa de 15 de madeira por... Por porrada O problema é só esse frio aqui Mas acho que Até aqui já dá pra gente fazer alguma coisa É, pessoal a gente conseguiu mostrar aqui no primeiro episódio A coleta de, de madeira Com muito trabalho a coleta de pedra E com mais trabalho ainda A caça nosso amigo Leleto Safadão Estamos aqui já com uma boa quantidade de, de recursos Para poder começar alguma coisa E agora no episódio 2 a gente vai tentar fazer nossa casinha Então eu vou ficando por aqui E até a próxima pessoal